Fala rapaziada, é o seguinte, vim aqui antes do vídeo falar pra vocês que eu recebi uma caixa secreta Isso mesmo, uma caixa secreta do Brawl Stars com alguma coisa que a gente tem que desvendar Que que será que aconteceu? Bom, eu não sei o certo, mas você vai me ajudar a desvendar esse mistério okay. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash vocês, vocês viram aí que tá muito sol, tive até que fechar aqui a cortina mas mano, olha que loucura é porque é muito cedo, então o sol tá pegando, mas é o seguinte rapaziada, eu acordei cedo porque eu recebi uma maleta secreta mano, esta maleta aqui mano, maleta secreta que eu recebi do Brawl Stars, mano, o que será manos Bom, Rapaziada, eu recebi essa maleta E eu tô com receio, porque, mano Será que eu abro isso daqui, mano? Bom, vamos abrir junto isso daqui Vamos ver o que vai ser, que vai aparecer aqui, mano O que será que rola nesse negócio? Bom, vamos ver juntos, vamos descobrir juntos O que tem aqui dentro, e aí A gente vai tentar e desvendar, eu já fiquei sabendo Que é um mistério, então Eu conto com a sua ajuda Pra resolver esse mistério Duas horas depois Bom, vamos lá então, vou abrir essa maleta Aqui, mano, ó, ó, ó Ó, oh, tá até trancado aqui, ó, estravei Vamos liberar aqui, o que que, tem? o que que tem aqui dentro, mano? Olha isso, mano Peraí, peraí, peraí Vamos abrir aqui essa caixa E vamos ver aqui o que que tem aqui dentro, mano, peraí Deixa eu pegar aqui pra você Nossa, que caixa top, mano Olha isso, mano Veio aqui, ó, um... uma folha muito top Existem mais mistérios por trás do caos Descubra você também Tá aqui ó, pra vocês verem aqui ó Essa aí é a mensagem que eu recebi E agora a gente vai ler aqui ó Tem mais mensagem aqui atrás mano Olha o que chegou mano, olha o que chegou mano Deixa eu ler aqui, deixa eu ler Olá Bruno Clash, tem coisa vindo por aí No mundo do Brawl Stars O que a gente pode revelar Agora é que os homens Andavam de jaqueta E calça jeans Ó, dá uma olhada que é isso mesmo Que chegou Pra mim, agora, mano, tá aí, ó Pra vocês verem aqui, ó, tem até um QR Code Cara, a gente tem que tentar entender o que, que tem nesse QR Code aqui, mano Tem que fazer a leitura com o celular, né? Pra poder tentar identificar e saber aí o que, que será isso aqui Será que é uma nova atualização no Brawl Stars? Será que tem um novo, um novo modo de jogo, alguma coisa diferente? O que a gente recebeu de dica é que a gente pode revelar agora que os homens andavam de jaqueta e calça jeans Bom, mas a minha dica sozinha não dá conta de resolver o mistério, né? Então por isso eu soube aí que todos os outros parceiros Muitos parceiros hoje Vão postar também um vídeo Mostrando aí uma parte do Enigma Brown Então se a gente conseguir assistir todos os vídeos deles A gente vai conseguir aí ter, Pelo menos tentar descobrir isso daí Com a ajuda de vocês Aí eu consigo é, ter... É, é, Pouco mais de esperança de que nós vamos Conseguir resolver O Enigma Brawl, mano Então, mano, é o seguinte, acabou de ver esse vídeo Já vai ver os outros vídeos também Porque, mano, com certeza Tem mais dicas e com as dicas Juntando todas as dicas a gente pode aí, de repente, descobrir o que é Bom, vamos parar de falar e vamos agora ver o vídeo Ou o que tem aqui atrás desse QR Code Normalmente é um vídeo Vamos ver o que é? Então, partiu Ah, galera, antes de tudo, também tenho que mostrar pra vocês um outro presente Que veio junto com a caixa Algumas pessoas viram aí nas lives já, outras não Acho que muito poucas conseguiram desvendar isso daqui aqui no fundo Mas eu recebi isso daqui, manos Olha que top essa luminária do Brawl Stars, mano Que show de bola, mano Olha isso aqui que louca, mano Isso mesmo, isso daqui vai fazer parte agora do meu cenário Tá top demais, mano Será que tem a ver com a dica? Não sei, mas bora lá Vamos lá então, o vídeo tá aqui já Vamos dar play e vamos ver o que acontece Bom, por enquanto aí parece um azul com um... sem um sei no céu Vamos lá então, partiu, ó Peraí, peraí, vamos pausar. Vamos, vamos, vamos terminar. Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Ó, vamos dar uma olhada no que tá acontecendo aqui. E agora vamos de novo. E vamos tentar pausar para ver o que acontece aí nos detalhes. Vamos lá então. Bom, primeiro aí a gente vê aí o Coach no carrinho do Kroll. Ou, ou seja, misturou aí dois personagens, né? Dois mundos, dois, dois, dois Brawlers, o Kl e o Coach. E ele tá voando. Ah, alguma coisa arremessou ele, não sei Em cima de um de um local De um local que se chama Bulls É isso? É, olha lá, Bulls Bulls, em referência aí Provavelmente ao Bull, do personagem Bull Do Brawl Stars também Ele tá caindo meio que numa lanchonete Bruno, como é que você sabe que é uma lanchonete? Por conta desse, Dessa mesa aqui do lado Com parece que refrigerantes Acho que é isso, que a gente vê aqui, ó Aqui em cima, com um refrigerantes Mano, então muito provavelmente é isso mesmo Bom, a gente tem também ali ó é, A ideia de duas flechas apontando pro, apontando pro bus E ali do lado parece Não sei porque, mas aquele negócio do lado direito ali ó Me parece Muito com uma Jukebox Mas não dá pra ter certeza Ali ao fundo a gente vê meio que um, uma casa ou um castelo Mas também não dá pra ter certeza o que é Mas o problema é que o vídeo fica nisso Ele cai ali no bus no letreiro do bus e explode. Aqui embaixo a gente vê umas pedras. E vê também um, um negócio, tipo, da onde é, cai um ralo de água, alguma coisa assim. E mais nada, mano. E mais nada. É só isso. É só isso. Aqui do outro lado parece que tem uma, uma jukebox também do lado esquerdo. Então, mano, é outra coisa também que eu vi. Mas lá dentro parece estar tá vazio. Agora, o que será que é esse enigma, Brawl? O meu enigma é que nesse tempo eles usavam calça jeans e jaqueta Bom, eu vou agora dar uma olhada nos outros vídeos do molecada pra poder saber quais as dicas deles Pra poder tentar juntar tudo e fazer aí uma teoria e postar Então postem nas redes sociais, postem no Twitter, postem no Facebook, postem no Instagram Tudo com a sua ideia do que você acha que vai acontecer, escrito no final, hashtag Enigma Brau. Participe, eu vou retweetar as melhores Eu vou printar as melhores e vou divulgar as melhores Vou colocar aí no, no Instagram como é, é, destaque né, no meu stories Também as melhores ideias E é claro, se vocês quiserem eu posso unificar todas as ideias E fazer um vídeo pra vocês mostrando todas as ideias Do que significa o Enigma Brawl Que eu sei que eu recebi uma caixa E nessa caixa tinha isso aqui com uma senha Falando que tem mais mistérios por trás do caos. Agora o que será? A gente vai descobrir juntos. Então é isso, galera. Tamo junto. É nóis. Muito obrigado. Um abraço. Falou!